Quando ela lançou, ainda a cabeça não se enroscou. Primeiro o código subiu, olha o código em cima. Aí vai ter sucesso na hora do enrosco. E a diferença com o reviral é essa, né? Se você faz com ela quietinha, ele vai funcionar do mesmo jeito, só que com outra velocidade. Com outra velocidade, porque isso é mais perigoso para passar perto. Sim, mas ela que a... entender isso. Isso é mais perigoso para passar perto. A fazer isso, não deixa o código funcionar da maneira certa. Então você não consegue ir lá atrás. Primeiro você sobe. Depois você dirige, e depois você se enrosca. Você tá se enroscando na hora de pular. Você pula, e na hora que você for se enroscar, você tira com o quadril. Porque antigamente eu dirigi a desquilibrona, depois que eu escorreguei de 10, eu rapidinho parei com o quadril.